Oi, gente, tudo bem? Aqui de novo, com mais um ano a Savoy Responde. A pergunta do dia é muito interessante prestem bem atenção na resposta porque vale a pena ouvir quem está com esse tipo de dúvida aqui, tá bom? A Arcy tem uma nova pergunta hoje. Fale um pouco sobre as diversas lâminas do Tebori, o indutor manual. Quais são os tipos de lâmina, número de pontas e para que finalidade cada uma delas tem? Que tipo de tebore você indicaria? Gente, tudo bem, Erci, eu vou responder para você, mas eu gostaria muito que outras pessoas também prestassem atenção nessa resposta. Porque o tipo de pergunta que você me fez é, é uma pergunta que em qualquer curso de microblading deve ser ensinado. Se você fez um curso onde o seu profissional, o seu professor, o professor que você escolheu, não te ensinou para que é usado cada tipo de lâmina, com certeza ele não te ensinou o principal. tá? Então, a gente tem, na realidade, diversas. Eu tenho lâmina chanfrada, eu tenho lâmina U, eu tenho lâmina circular agora, eu tenho é, lâmina double, eu tenho... É, Lâminas é, lineares, eu tenho vários tipos de lâmina e cada uma serve para um tipo de procedimento que também é ensinado nos cursos. Aqui no Ana Savoy Responde, eu estou disposta a responder perguntas onde as dúvidas sejam relativamente referente a um procedimento que não deu certo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a trabalhar de forma nenhuma, até porque para eu usar cada lâmina, eu tenho uma técnica diferente, eu tenho um movimento diferente, eu tenho uma angulação diferente, a profundidade é diferente. Então, esse eu peço desculpas para você, mas as lâminas, independente de, de modelos, né? elas precisam ser compreendidas, entendidas, testadas, treinadas para que você faça um excelente trabalho. Então, eu aconselho que você procure o seu professor e cobre dele isso. Isso foi uma informação que ele só negou para você. Será que ele sabia para te ensinar? É importante isso. Tá bom, meu bem? Eu não vou é, responder isso aqui no vídeo porque muitas pessoas têm usado os vídeos do YouTube para iniciar os seus trabalhos e a gente tá falando aqui de um procedimento tão maravilhoso que é a micropigmentação, que a gente tem nas mãos o poder de deixar uma pessoa feliz, bonita, levantar a autoestima. Então, o YouTube ele não é um canal onde as pessoas vão aprender a fazer alguma coisa, principalmente esse tipo de procedimento é... que machuca, de certa forma. Então, se você quiser entrar em contato com a minha equipe, explicar realmente o que foi que aconteceu, que você não soube né, trabalhar com esses tipos de lâmina, liga aqui, entra em contato com eles eles vão te ajudar, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, até a próxima e cuidado, gente, cuidado com as perguntas, hein? Um beijo!